Nessa aula a gente fala de modelos de campo que são modelos que vão acabar que que a gente vai começar a usar a partir de agora, né? E vão aparecer inicialmente para para as interações elétricas ou eletrostáticas, né? Mas a gente também vai vai ver um outro modelo de campo ao longo desse curso que é para interações magnéticas. Então, entendeu o que que é o modelo de campo? Não é muito difícil de entender o que, que é um modelo de campo, ok? É, basicamente, antes da gente falar, né, vamos relembrar muito rapidamente o que a gente viu até agora. Você tem, a, gente, a matéria tem cargas elétricas okay, que exercem forças umas sobre as outras. Essas forças podem ser tanto de atração quanto de repulsão e elas são descritas pela lei de Coulomb Se você lembra lá da física 1, okay, o que é uma força? Uma força é simplesmente a manifestação de que dois objetos... Ou mais, dois, três, né? um certo número de objetos estão interagindo uns com os outros. Okay? Lá a gente, a gente tinha principalmente forças de contato, mas a gente tinha forças que não eram, que não eram de contato, por exemplo, a força gravitacional. Tá? E é, no eletromagnetismo, as forças vão ser todas de ação à distância de certa forma, elas têm alguma coisa em comum com. A, com, com a força gravitacional que a gente vê lá da física 1. que é o seguinte, né? A gente pode se perguntar o que que, que, que faz a intermediação da interação entre as cargas elétricas já que elas não se tocam, né? E a resposta para isso é um campo. No caso do da, da física 1, quando a gente estudou gravidade, né? A gente, você já deve ter é, você já deve ter ouvido falar, ouvido a expressão campo gravitacional. Mas, na, mas, na, mas lá na Física 1, a gente ainda não fala muito disso. O negócio é que aqui, né, na, na, no eletromagnetismo, a gente precisa falar disso. A gente precisa, falar, precisa explicar o que, que é o campo elétrico. E, e a explicação é uma explicação... Né, o campo é uma, é, uma, é uma entidade fundamental na, na, física, na física 3, tá, no eletromagnetismo. E como, como várias das coisas fundamentais em, em, em Física, as mais fundamentais são as mais complicadas de se explicar. Na verdade, o campo é fácil de explicar o que, que ele é, né? é. O negócio é que a, a explicação fica um tanto abstrata, porque agora não tem jeito. O eletromagnetismo é uma disciplina que exige uma carga matemática bastante forte para você poder estudar os fenômenos. Tá? Basicamente, o campo, e a gente vai estar falando de campo clássico, okay? é, é basicamente uma função das coordenadas espaciais e te dá o valor dessa grandeza, né, que no caso da que a gente está estudando agora é o campo elétrico. Então ela, ela vai ser essa essa função das coordenadas, ok? E se a função resultar num escalar, lembra, né? Um escalar é um número só. Ele não tem direção, não tem sentido. Ele tem sinal, ele tem módulo, mas ele não tem nem direção nem sentido. Então se o campo resulta num, num número, simplesmente, esse campo é chamado de campo escalar. Se você coloca as coordenadas x, y, z e de lá sai um vetor, esse campo se chama campo vetorial. Okay? Então, o campo ele é simplesmente essa abstração matemática que descreve como é o valor dessa função que a gente vai ver: o campo elétrico é proporcional à força sobre uma carga. Tá? Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Mas é, basicamente o campo é uma abstração matemática. Ele não é, pelo menos assim, pelo menos na, na, na, na física clássica, ele não é uma, uma, coisa, uma coisa física. Ele talvez, você, a gente possa dizer que ele, que ele é uma coisa mais física, quando a gente vai para um nível de abstração ainda maior que a mecânica quântica. Aí sim, aí os campos, né, por exemplo, alguns campos vão, vão, vão ser descritos, não por uma função matemática pura e simplesmente, mas vão ser descritos por partículas ali que vão intermediar as interações. No caso do campo eletromagnético, que é a junção do campo elétrico com o campo magnético, a gente vai ter uma partícula que intermedia as interações eletromagnéticas, que é o fóton, que luz, basicamente. Okay? Mas isso é assunto para lá para o final do curso, nosso final do curso de Física 3. Por enquanto aqui a gente vai ver essa parte de, de, de campo aqui, simplesmente aceitando que ele é uma função matemática né, de coordenadas x, y e z. O campo elétrico é um campo vetorial. Então, a gente vai pegar coordenadas x, y e z, vai jogar dentro dessa função e a gente vai ter um vetor como resultado. Okay? Na próxima aula, nós vamos ver é, qual é a relação entre campo elétrico e força elétrica.